Aí turma, tô aqui na boca do túnel, ó, a mineradora, ó, estão começando a minerar na boca do túnel, olha só, aqui do lado de dentro do túnel aqui, olha lá, já estão minerando, olha, aqui uns dia tirar os túneis do Taquaril também pra a gente passar, ó. e aqui a entrada da aguinha, né? Será que eles vão fechar tudo? Olha lá, já tem uma base aqui, estão fazendo um um murão de metal ali é já era